Vida e morte em Jesus Cristo. Reflexão. Mortos sabem o que acontece com os vivos? Segundo a Bíblia, os vivos sabem que vão morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. É o que diz em Eclesiastes. Porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já Pereceram. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer. Faz-o conforme as tuas forças, porque no céu para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Prestem atenção nessas características atribuídas aos mortos: não possuem conhecimento, não terão recompensa, não possuem memória, não possuem sentimentos, não têm ligação alguma com as coisas dos vivos. Como diz na Bíblia em uma mensagem bem direta, diga-se de passagem, nós morremos somente. Uma vez, e ao morrer, seremos julgados pelos nossos atos em vida.